Olá pessoal, meu nome é Carlos Cruz e hoje eu quero conversar com você sobre a importância da inteligência emocional e as cinco dimensões para que você consiga dominá-las e ter mais impacto naquilo que você se propõe a fazer. Se esse é o seu primeiro contato aqui com a gente, ative o sininho e deixe um like para você acompanhar as novidades. Semanalmente nós teremos muito conteúdo interessante aqui para você. Vamos lá! Vamos começar a nossa conversa falando sobre inteligência emocional. O que é a inteligência emocional? Tem a ver com a capacidade de nós administrarmos as nossas emoções com inteligência dentro de cada contexto da nossa vida, seja o contexto profissional, seja o contexto pessoal. E por que isso? Porque nós, seres humanos, somos emocionais. Tudo que a gente faz acontece por um impulso que pode ser externo ou por um pensamento e esse pensamento acaba gerando um impulso e esse impulso pode ser natural sem filtro nenhum ou você pode usar do seu filtro da sua racionalidade para você tomar as ações então imagine o seguinte imagina que você está numa reunião alguém chegou para você um cliente e pediu desconto e você precisa muito fechar aquele negócio e você sabe que tem uma margem ali de 5%. E você quer fechar rápido. O primeiro pensamento que vem, ou a primeira reação, é faz a concessão. Só que se você pensar um pouco melhor, você vai refletir, peraí, se ele não fechar comigo, qual outra alternativa que ele tem? Será que eu preciso realmente fazer essa concessão? E aí você faz o quê? Você administra a sua emoção antes de agir. Isso é a inteligência emocional. Sabe aquele evento aquela palestra, aquele, aquela apresentação que você precisa fazer e que, de repente, você começa a ter um frio na barriga, começa a ter aquele suador e, de repente, começa a tremer? É o medo. E o medo é uma emoção que serve para nos proteger. Só que, ao mesmo tempo, se você deixa essa emoção te dominar, ela paralisa. Ela paralisa o ser humano. Que, aliás, você sabia que nós temos cinco emoções e em que eu costumo chamar de Marta? É, você tem uma Marta dentro de você. Essa Marta é o medo, M de medo, A de alegria, R de raiva, T de tristeza e A de amor. Eu quero falar um pouquinho aqui sobre o medo. Nós temos basicamente três medos que são atávicos da nossa espécie como ser humano e que impactam muito na nossa vida, nos nossos negócios. O primeiro deles é o medo de ser preterido. Ou seja, o medo de não ser aceito. O que vão pensar da gente? A gente tem um outro medo, que é o medo de perder o controle. Puxa, eu sempre fiz desse jeito, agora eu tenho que fazer diferente. Normalmente, quando a mudança vem de fora, né, quando você tem um impacto na sua rotina, você vai ter que fazer algo novo, aparece o medo de perder o controle. A gente tem o medo da morte, né, que pode estar relacionado ao medo de perder um negócio, medo de perder um emprego e tudo mais. Esses medos estão aí eu tô falando com você e se eu parar para refletir provavelmente eu vou ter aqui alguns medos que estão rolando nesse momento puxa e se eu esquecer o que eu preciso conversar com você e se você não gostar do meu conteúdo e se você não der o like que aliás aproveita e dá um like aí ativa o sininho eu vou parar só que ao invés de eu parar eu faço o quê? eu me preparo eu tenho minhas anotações aqui com os tópicos para a gente conversar eu respiro para não deixar com que a minha emoção me trave e eu continuo oxigenando o meu cérebro. E por que, que eu faço isso? Porque eu aprendi que existem cinco dimensões que se você dominar, você vai poder fazer muito mais coisas que você merece, que você pode e que você consegue. Infelizmente, muitas pessoas elas ficam travadas, e elas acabam não destravando o seu potencial e usando daquilo que elas têm de capacidade. Consequentemente, a qualidade de vida, aquilo que essa pessoa merecia, ela acaba tendo menos do que realmente ela poderia alcançar. Isso pode estar relacionado a quem você é, quem você gostaria de ser, né? o que você tem hoje, o que você gostaria de ter e o que você pretende fazer. Eu quero convidar você a refletir sobre essas cinco dimensões nesse momento. E a primeira delas qual é? Eu me conheço. Por isso eu fiz essa provocação, para você pensar como que as suas emoções estão presentes na sua vida, estão presentes nos seus contextos é, de trabalho, nas suas relações comerciais. E quando você aprende a reconhecer as suas emoções e não brigar com elas, aceitá-las você começa a ter mais domínio. Então, se eu me conheço, que é a primeira dimensão, eu passo para a segunda, que é agora eu começo a me controlar. Por exemplo, se você se der conta de uma reunião, que é uma reunião muito importante para você, e eu já me peguei várias vezes é, nessa situação, eu começo a ficar ansioso, eu começo a, a ficar com determinados receios, e eu percebo que isso está acontecendo. Se eu começar a falar, não fico nervoso e tal, peraí, você vai perceber que você vai ficar mais ansioso ainda. Então, o que, que eu costumo fazer? Eu começo a perceber como o meu corpo está reagindo e eu começo a controlar, por exemplo, a respiração. Nesse momento, você pode observar como a sua respiração está. Será que ela está ampla, curtinha? Se você respira curto, você manda pouco oxigênio para o seu cérebro. Consequentemente, você tem dificuldade em raciocinar. Então, quando você está nervoso, a emoção está tomando conta, você vai ficar com uma respiração descontrolada. Então, o que, que você faz? Você começa a inspirar, a expirar, e você começa a dar espaço para aquela carga de energia que seu corpo está gerando, e você traz a sua mentalidade para o momento presente. Você começa a administrar a emoção algumas delas através da respiração. Existem várias outras coisas que vão te ajudar a ter mais controle. Então, eu me conheço, eu me gerencio, né? ou seja, eu tenho mais controle, e eu preciso entender o que me motiva. Então essa é a terceira dimensão. O que é que me motiva? Qual a razão de ser daquilo que eu me proponho a fazer? Tem muita gente que fica preocupado com aquilo que não quer que aconteça, com aquilo que não quer ter. Puxa, eu tô com medo de perder o um negócio. Tá, isso é o que você não quer. O que que você quer? Eu quero ganhar esse negócio. E para eu ganhar esse negócio, o que é que eu preciso fazer? E aí você começa a focar a questão positiva. Não evitar a dor, e sim a busca pelo prazer. A partir daí, você já se conhece, você já se gerencia, você já sabe o que te motiva, você começa a direcionar o seu pensamento. Por exemplo, na noite passada, eu estava com dificuldade em dormir. E aí, quando eu me dei conta, meu pensamento estava no dia de hoje. O que eu fiz? Eu comecei a relembrar como foi o meu dia e comecei a fazer uma oração. Adivinha o que aconteceu? Eu dormi. Ou seja, eu dominei as minhas emoções para ter uma noite de sono. A partir daí, você começa a olhar para o universo, você começa a olhar para as pessoas. E aí você vai começar a conhecer melhor o outro. Porque aí você vai começar entendendo que as pessoas têm perfis comportamentais diferentes, Tem pessoas que são mais rápidas, outras são mais lentas, tem pessoas que são mais emocionais, outras mais racionais. E aí você começa a fazer o quê? Você começa a compreender mais o um mapa de mundo do outro. Como o outro funciona? Com o estado de presença, você começa a influenciar o outro, que é a quinta dimensão. E nós que atuamos no mundo dos negócios, liderando equipes, negociando, realizando vendas, se você está presente, você observa o que está acontecendo. E se você observa o que está acontecendo, você consegue ter mais assertividade, você consegue ser mais certeiro naquilo que você faz, naquilo que você se propõe a fazer. E aí você percebe que para você construir um futuro incrível, você vai precisar dominar o seu presente. E o seu presente tem a ver com dominar suas emoções, controlá-las e aí você vai influenciar outras pessoas. Não tem segredo tem autoconhecimento, é uma jornada, é uma jornada de aprendizado, e você vai se dar conta que vários momentos você vai ver que a emoção toma conta, você vai ficar com raiva, tem hora que você vai estar muito alegre, e aí você começa a perceber aonde que isso acontece, você começa a se gerenciar e você começa a se relacionar melhor com as pessoas, e no mundo que vivemos conectados, com seres gregários que dependemos uns dos outros, você começa a fazer o quê? você começa a ter mais aliados, você começa a fazer parte de grupos de pessoas que querem estar mais próximo de você. Por quê? Porque você é alguém que tem inteligência emocional. Muitas pessoas são contratadas por competência técnica e são demitidas por problemas emocionais. Seja frustração, seja dificuldade no relacionamento, e a inteligência emocional influencia na nossa inteligência interpessoal. Provavelmente você deve estar se perguntando o que eu posso fazer a partir de agora, dominar a inteligência emocional lembre das cinco dimensões lembre das cinco dimensões e se você gostou desse conteúdo se fez sentido para você quero convidar você a ativar o sininho se você ainda não ativou acompanhar o nosso canal e deixar um like e se você tiver alguma experiência se você tiver alguma dúvida sobre esse tema se tiver um outro assunto que você gostaria que a gente gravasse, compartilhasse com você no nosso canal, deixe um comentário. Deixe um comentário que nós vamos conversar com você. Por fim, convido você a acompanhar toda semana, toda quarta-feira, às 8 horas, nós iremos disponibilizar conteúdos muito relevantes. Um grande abraço e até a próxima!